Bem-vindo ao dia número 5 do nosso desafio de 21 dias com o mergulho bíblico. Método de interpretação bíblica rápido, fácil e seguro. Acessível a todas as pessoas com experiência ou sem experiência. Ah, vamos lá. Não começou aqui... Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão do dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Estamos entrando no ar agora. Muito obrigado ao método de estudo bíblico, mergulho bíblico. Deixa eu baixar aqui o volume. O método do mergulho bíblico, 21 dias de desafio no nosso mergulho bíblico método rápido, fácil e seguro. Um método disponível para todas as pessoas que querem aprender a interpretar o texto bíblico e não possuem muitos recursos. Para você que é professor de escola bíblica dominical, para você que quer uma oportunidade na igreja para pregar, você que já tem experiência com sermões, mas não tem experiência no preparo ou no estudo do texto bíblico, você é seminarista de primeiro, segundo ano, que está indo pegando as primeiras disciplinas, também é muito útil para você, para você fazer as suas pesquisas, para que você possa utilizar nas suas pesquisas, é, no seu trabalho acadêmico. Ah, os irmãos e irmãs, obreiros e obreiras que manejam a Bíblia, precisam preparar estudos bíblicos, ou você mesmo que quer aprender a interpretar o texto bíblico por conta própria, sem ter que estar utilizando muitos recursos. Aqui o mergulho bíblico tem esse público-alvo. Também atinge pastores e pastoras que estão trabalhando já com a pregação todos os domingos, todas as semanas, todos os dias da semana, e que querem aperfeiçoar a sua metodologia de estudo bíblico. Eu preparei esse material pensando nas pessoas que querem acessar o texto bíblico, mas têm dificuldade por qualquer que seja o motivo, não participaram ou não tiveram a oportunidade de participar de um seminário, tem pouco conhecimento teológico, conhecem pouco material, possuem algumas ferramentas, mas não sabem utilizar essa ferramenta ou essas ferramentas com a sua, na sua plenitude. A nossa intenção nessa, nesse desafio de 21 dias é levar você a exercitar os textos bíblicos. Dia 1, 2, 3 e 4 estão disponíveis para você são passos importantes antes de abrirmos o texto bíblico. Hoje nós vamos abrir um texto bíblico, como o nosso espaço aí de tela é pequeno, então eu te desafio agora, se possível, abrir uma bíblia e pegar uma bíblia que está perto de você. Se você não tem uma bíblia perto de você, ouça atentamente, anote aí no papel aquilo que nós estaremos fazendo aqui ao vivo e... Depois, quando esse, esse, esse ao vivo subir para pro, os stories, você pode assistir outra vez, revendo esse material. Fica disponível durante 24 horas. Amanhã eu subo o dia 5, hoje vou subir o dia 4. Para quem não assistiu ainda, vai ficar disponível lá no nosso IGTV, no nosso Instagram TV. Para que você possa acessar a hora que você puder durante esta semana. Lembrando que esse material não vai ficar disponível. Não vai ficar disponível aí para você o tempo todo. É, vai sair do ar. Então corra, assistam as aulas, todas as aulas que estão sendo disponibilizadas para você. tá? Então, dia 5, Sherlock Holmes. Vejo que você é o Sherlock Holmes. <risos> ah, acertou, miserável. <risos> Quem lembra desse meme? Acertou, miserável. O que, que nós vamos encontrar hoje? Hoje nós vamos trabalhar para encontrar a ideia central do texto. É muito importante que você entenda o que é a ideia central do texto. Por quê? Porque é isso que nós estamos em busca. É o nosso grande, a nossa grande busca por entender qual é a vontade ou o que Deus tem é, falado para a sua igreja, o que Deus falou para a sua igreja por meio das escrituras. Então, algumas vezes nós cometemos é, algumas cometemos e cometemos de, de maneira até grosseira às vezes erramos, não não entendemos o que o texto bíblico está ensinando e inventamos coisas, tiramos coisas. Eu vou repetir de novo. O quanto isso é perigoso. Imagine só, é, imagine só uma pessoa chegando na sua comunidade, você sendo responsável por trazer a mensagem. Essa pessoa durante toda a semana orou, pedindo Deus, fala comigo, o Senhor, diz comigo o que o Senhor deseja, o Senhor, abre para mim aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Nós não queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer a sua vontade, Senhor. Então nos ensine a fazer a sua vontade, nós queremos entender qual é a tua vontade, não queremos fazer a nossa. E aí a pessoa é, é, é, vai lá pela manhã, assiste a vai lá, participa de todas as atividades, está to tá totalmente envolvida em toda atividade. Quer muito conhecer, quer muito saber o que Deus está falando com ela. E aí você vai entregar a mensagem. Mas você não preparou, você não leu o texto bíblico, você não, você não entendeu o que o texto estava dizendo. E fala qualquer coisa. Olha o peso desta responsabilidade de entregar a palavra de Deus e não sendo que é a palavra de Deus. Não é o assim diz o Senhor. É o talvez, eu acho que foi isso que Deus disse. E não, nós não lidamos com essas coisas. Tiago capítulo 3 Fala que quem quer trabalhar na área de ensino da comunidade, tem que tomar muito cuidado, porque o peso do julgamento daqueles que vão, deixa até a anotadinha aqui em cima para você, ó, Tiago 3, o peso daqueles que vão trabalhar na obra de Deus é muito grande. E nós seremos julgados é, de uma forma diferenciada, porque o Senhor vai trabalhar, vai medir a nossa maneira de trabalhar. Ele fala da língua ali como mecanismo de ensino. Podemos levar pessoas à ruína espiritual e fazer, é, para levar essas pessoas a viverem uma ruína espiritual, uma experiência espiritual ruim, simplesmente porque não ensinamos aquilo que diz a palavra de Deus, mas assim aquilo que eu acho que a palavra de Deus diz. Mas vamos lá. Por que que é importante encontrar a ideia central? Por que que é importante encontrar a ideia central? Muita gente pergunta às vezes por que nós trabalhamos procurando a ideia central. Então a ideia central, ideia central. Ontem eu falei para você o que era a ideia central. A ideia central é o que Deus diz aqui e o que Ele espera que eu faça. Essa é a ideia central, o que Deus diz aqui o que Ele espera que eu faça. Então a ideia central aponta uma verdade e aponta também para uma ação prática, o que, que você tem que fazer com aquilo, não é só conhecer, eu conheço muitas pessoas que conhecem profundamente o texto bíblico, conhecem profundamente conhecem profundamente o texto bíblico, mas não sabem o que fazer com aquilo, ou até sabem o que fazer com aquilo, mas não desejam fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o seu compromisso não é com a Bíblia, o seu, o seu compromisso é com a a, o conhecimento sobre a Bíblia não é, o seu compromisso não é com Deus seu conhecimento é com aquilo que possivelmente pode estar parecendo ser de Deus e eu espero que você não seja desse tipo de gente, desse tipo de pessoas okay? então como nós vamos encontrar a ideia central é importante ressaltar uma outra, uma outra informação nós brasileiros temos um problema seríssimo que se chama analfabetismo funcional, que é isso nós lemos nós lemos o texto, nós lemos o texto, lemos o texto. Mas nós temos dificuldade de compreender o que o texto diz. Nós não conseguimos traduzir o que o texto diz. Nós não conseguimos traduzir o que o texto diz. Nós, é, o texto fica, é um mistério. Nós lemos o texto, mas não traduzimos bem. E o que é não traduzir? Não traduzir é o quê? É quando você não consegue repetir a ideia do texto e você não consegue ensinar. Ou seja, você não entendeu. O entendimento foi zero. Você não conseguiu entender o que o texto está dizendo. Você não consegue ler. É, o conjunto das sílabas, você consegue ler muito bem o conjunto das sílabas, pá, pé, pi, popu, você consegue fazer a junção das palavras, ele caiu do andanho, você consegue fazer tudo isso, mas você não consegue interpretar o conjunto das orações que estão estabelecidas dentro de um parágrafo que forma uma ideia. Eu vou te explicar como é que isso funciona na prática mesmo, assim, na prática, lembra aquele livro que você começou a ler? Lembra aquele livro que você começou a ler há muito tempo atrás? Aquele livro gostoso, legal que você estava lendo. Mas aí você lia e, de repente, quando você menos esperava, você falava assim: Ué, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui nesse, nesse capítulo? Eu nem, nem lembro o que aconteceu para trás. Ou acontece alguma coisa no, no, no, no livro e você fala: Ué estou entendendo nada que tá acontecendo aqui tá muito tá muito longe daquilo que eu que eu, que eu tinha visto a, a, anteriormente eu nem sei do que, que que o autor tá falando aqui pelo amor de Deus me ajuda gente me ajuda é isso você vai andando e não consegue não consegue formar o conjunto das ideias na sua cabeça então quando a gente lê o texto bíblico acontece a mesma coisa a mesma coisa lembrando que Lembrando que a Bíblia possui 43% do texto é narrativa e os outros é, 67%, não, 57% é isso, né? É, 57% do texto bíblico são outros estilos literários, outros estilos literários e são estilos literários que muitas vezes você não tem o domínio, como um estilo literário chamado poesia, um estilo literário chamado é, sabedoria, é, é, texto profético, parábolas, essas coisas todas que possuem uma maneira toda especial de se interpretar, ok? Então, uh, no, no episódio de hoje, quer dizer, na, no, na descrição do episódio de hoje, eu vou colocar para você o link de um livro que vai te ajudar muito a entender como interpretar esses textos bíblicos dentro do seu próprio gênero? Vamos lá. Uh, o que é importante quando você for interpretar o texto? Primeiro você tem que saber que você tem limitações. Todo mundo tem limitações. Todo mundo possui uma limitação. Não adianta achar que não. Todo mundo possui uma limitação. E, e essa limitação, ela é. a gente consegue perceber que essa limitação é dentro do contexto. Do, do, da maneira como a gente consegue interpretar o texto bíblico. A nossa dificuldade natural de interpretar textos. A nossa dificuldade natural de interpretar texto eu Vou te dar uma dica aqui agora, que é muito importante. É, todo texto, todo texto é, eu, vou, eu lembro de um episódio do, do É Hora da Aventura. Então eu vou fazer aqui quadrados dentro de quadrado Todo texto, então esse aqui é um texto, é um livro, ok? E esse aqui é um texto completo. Um texto completo, ele possui... É, introdução, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Não dentro dessa própria medida, é, essa medida aqui não está correta, porque não é proporcional assim. Aqui, do jeito que eu coloquei aqui, parece que está proporcional e não é proporcional. Eita, só queria mexer isso aqui. Então vamos lá. Não, e não está proporcional. Bom, então o. Aí começa é assim, é, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo o texto possui isso. Não só todo o texto possui isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou fazer diferente. Eu vou fazer do menor para o maior. Então, vou fazer do menor para o maior. Eu apago, eu vou apagar tudo. Apaga aqui, né? aqui está aprendendo a mexer com isso aqui. Tá então, bom. Então, vamos lá. Então, todo o texto ele possui uma introdução. Agora, eu vou fazer do jeito certo. Desenvolvimento, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Todo o texto possui. É, e os textos são formados por parágrafos que possuem a mesma dinâmica. Eles possuem introdução, desenvolvimento e conclusão. E o material todo vai possuir, quer dizer, todo capítulos que possuem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, os capítulos que a cor diferente aqui, amarelo, ver se vai ficar. Eu não queria que isso aqui tivesse junto. É. Ui, esse aqui. Acaba mexendo lá em cima também. Eu não queria. Vamos lá. Então. O livro possui, possui, possui esses mesmos arranjos. Qualquer livro, qualquer texto. Qualquer texto que você estiver lendo possui esses arranjos. Introdução, desenvolvimento. E aí tem a conclusão aqui no meio. Então, os capítulos. É, as páginas e o parágrafo. E o parágrafo. Todos eles estão contidos dentro do texto bíblico. Da mesma forma como você vê dentro de um livro, você vai encontrar dentro do texto bíblico também. Essa mesma lógica. Então, como estão dentro de uma mesma lógica, para interpretar, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu vou parágrafo por parágrafo. Amanhã nós vamos juntar as peças, que é a aula de ontem, do dia 4, com a aula de hoje, dia 5, e nós vamos examinar o texto bíblico. O que, que vai acontecer? Quando eu começar a interpretar o texto, quando eu começar a interpretar o texto, vai me vir virar, né? vai me vir, não existe né? virar um texto. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um texto para a gente colocar de exemplo. Eu podia ter colocado antes, mas eu achei que não ia precisar mas eu estou vendo agora que precisa, então deixa eu colocar aqui. Você está vendo aí meu arquivo aparecendo na tela, né? Tá aparecendo tudo aí, meus arquivos, como, tudo como aparece. É, vamos voltar. Aulas, textos, não, não vai estar tá aqui, não vai estar tá aqui, não vai estar tá aqui, não vai estar tá aqui, não vai estar tá aqui, não vai estar aqui vai estar aqui, aqui, aqui mesa, vai estar aqui, work, works, mergulho bíblico, mergulho, mergulho, mergulho, você tá vendo todos os projetos aí que eu tô envolvido, hein? isso tudo aqui, cadê o mergulho, o mergulho, o mergulho, o mergulho, mergulho, mergulho, mergulho, Gente do céu, quando você precisa achar um negócio, você não acha, devia estar já separado, não está separado. Ah, está separado aqui, porque eu estou procurando o lugar errado também. Que é mergulho. Textos para alunos, material alunos. Aqui, Bíblia sem ruído. Primeira de João, Evangelho de João, Colossenses sem ruído. Vamos fazer Colossenses sem ruído. Okay. Vai ver um monte de página, não quero, vou pegar só uma página aqui. Desmarcar, desmarcar, desmarcar, desmarcar, desmarcar, só a página 1, ok, inserir, vamos aqui, vamos lá, eu vou fazer esse exemplo com vocês aqui. Desculpa ter feito tudo isso aqui, mas eu tive que buscar o arquivo agora aqui com você. Cadê o danado? Ué? Pedi para eu colocar ele aqui, não apareceu? Por quê? Ah, vamos lá, não vai dar certo aqui, então eu vou, vou fazer do jeito certo. Pega a bíblia aí, nós vamos fazer isso juntos. Quando a gente vai interpretar, interpretar, Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. Inter. interpretar, isso, <risos> ai que trava a língua, vou colocar aqui, vamos ver se vai aparecer, quero, quero, quero, quero, quero, quero esse, inserir, ai, onde foi aparecer esse danado, ah, tá aqui, apareceu, então, vamos lá. Então vocês, estão vendo, então, vocês estão vendo o texto, deixa eu separar aqui. O que, que a gente vai fazer? Eu peguei esse texto, esse aqui é um texto que eu sempre separo para os alunos, o texto de Colossenses, o pessoal do curso do Mergulho que está fazendo com a gente. É, esse texto, eu tirei o ruído dele. O que, que é o ruído? O ruído são os capítulos, aliás, são aqueles marcadores de capítulos e versículos e tirei os parágrafos, então deixo o texto como se fosse um grande papiro para todo mundo ver. Esse texto é o texto que eu faço com os alunos para que eles possam compreender bem como é, como é que funciona a questão da perícope e também a leitura do texto de forma para a gente conhecer, é, fazer bem o resumo. Eu vou colocar aqui, é, vou separar aqui, aqui ó. então sempre eu vou colocar até aqui. Para a gente entender como é que funciona a interpretação do texto. Dentro dessa perspectiva aqui. Eu vou colocando aqui isso. Espero que esteja um pouco grande para você aí. Ao ponto de você poder me acompanhar a leitura. Eu vou lendo aqui também. Também a tela do celular não ajuda. Né? Eu também não tenho tanta visão para isso. Vamos lá. Eu estou lendo aqui. A parte que eu vou começar a fazer a anotação. Ela é a partir do verso... A partir do verso 4. Está vendo aqui? Verso 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. No espírito. Aí deixa eu colocar outra marcação aqui. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo, que, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo o conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Tem mais texto aqui, mas não vamos ficar por aqui porque hoje a gente não vai trabalhar a interpretação do texto propriamente dito, o texto bíblico, nós vamos tentar interpretar o, o que o texto está falando. Okay? O que, que a gente vai fazer? Deixa eu separar ele aqui no cantinho. É, ele vai ficar aqui. Deixa eu separar isso danado aqui. aqui Vai ficar aqui no cantinho. Talvez você não vai ver muito bem aí. Não tem problema. Porque nós vamos fazer um trabalho aqui de, de, de, de, de pesquisa. aqui Olha só. Paulo é, diz o seguinte. Ele diz aqui no texto. Que ele tem feito o que Ele tem feito um. Ele tem feito o quê? Um. Ele tem orado. Nós estamos lendo o texto. Então como eu estou lendo o texto, o que, que eu estou fazendo? Estou buscando dentro do texto as informações. Eu vou lendo e eu vou pegando aqui o que o Paulo está dizendo. O Paulo dizendo, tenho orado por vocês. Ó, eu, é, Oramos por vocês, pois temos ouvido. Por que, que ele ora? Ah, porque ouviu. Ouviu que. Temos orado por todo é, é por amor, ouviu, vou apagar aqui que vai ficar melhor, ele, o que que ele fez, ele fez, ele tá orando, um, orando, orando, aqui é um N viu gente, é um N, um, orando, ele está orando por eles, isso é o que ele tá dizendo, então orado por vocês, por quê Primeiro, A, porque ouviu falar da fé deles. Porque ouviu falar da fé de vocês. Por causa da fé. Tem... Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. B, ouvido falar também do amor de vocês. Letra C, uh, do, uh, do amor por todos os santos, por causa da esperança que estava reservada no céu. Esse amor é causado do quê? Por causa da esperança... E o amor para todos os santos. Seguimos. Letra C. Aí ele diz o seguinte. é Por causa da esperança que ele está reservado nos céus, a respeito do qual vocês ouviram falar da palavra de, da verdade. Esse amor é fruto do evangelho. tá ruim de enxergar aí, né? Acho que vai ficar ruim de enxergar. Vamos aqui. Vamos lá de novo. Vou colocar mais para cá. 1... Um. Paulo estava fazendo o quê? Estava orando. Aí vai ficar bom. Por quê? Letra A. Por causa da fé. Letra B. Por causa do amor deles. Que tipo de amor? Amor pelos santos. Não o Santos Futebol Clube. <risos> amor pelos santos. Amor por causa da esperança do Santos. Por causa da esperança. Por conta da esperança. Letra C. A letra C não. A outra opção do amor aqui. Por meio da resmação do dos céus por respeito que vocês ouviram. Dos céus. A respeito da verdade que vocês ouviram o amor por causa do evangelho. Agora, que tipo de evangelho? O evangelho que está sendo pregado em todo o planeta. É, e pregado também por epáfras. Uh, por todo mundo o evangelho que também ocorre entre vocês e do dia em que ouviram entender a graça de Deus e toda a verdade e que e você, e o evangelho que vocês o que aprenderam aprenderam dia para aprender o papai nosso amado cooperador que foi é ministro de Cristo conosco que também nos falou do amor de vocês tem no espírito e também um amor aí abre aqui mais um o espírito Aqui, amor no Espírito. Bom, por esta razão, ele continua sendo, segunda razão, quer dizer, a segunda razão é a letra C. Segunda razão, letra C. Oh, letra C. Segunda razão, letra C. Qual a razão que ele está orando? Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que... O se... que, que, que, que ele está orando? Ah, na verdade aqui... Qual que é a segunda razão da, ra da oração? A razão da oração. Qual que é a razão da oração? Aí Paulo diz aqui. Ah, ah de orar para vocês para pedir para que sejam cheios do Espírito. Cheios. Vou colocar para cima aqui, que aí vai ficar mais fácil. Aí eu vou colocar a segunda razão, cheios do Espírito. Aí ele vai dizer aqui, cheios, cheios do Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e pedir que sejam cheios do Espírito, do pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Tá dando pra ouvir legal aí, né, gente? Tá todo mundo ouvindo legal, né? Dá um sinalzinho para mim. Pleno conhecimento. Tá todo mundo ouvindo legal, né? Ah, ok. Pleno conhecimento. E... É, sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria. C. Sabedoria. Aí ele vai falando outra coisa. Sabedoria. Por toda a sabedoria, para quê? para quê? Com vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Ok. Aí ele vai dizer que todos vivam de maneira... Com tudo isso para quê? para quê? Letra A, cheia. A razão, a primeira, a razão. 2, 1. Um. Razão 2. 2 é o quê? Para que eles possam agradar a Deus. Agradar a Deus. Onde? A ah, boas obras. Aí vai seguindo. Boas obras. Não tem mais espaço aqui. Não quero diminuir muito aqui. É... De boas obras. É isso fortalecidos Então vocês perceberam que o, o dá para fazer um esquema da do, do que a gente está vendo aqui. Dando olhada é, no texto com um pouco mais de carinho, não sei por que, que sempre muda isso aqui, ainda vou descobrir porquê. Isso é a interpretação inicial do texto. Nós não estamos fazendo aqui já não é aqui não é um sermão, aqui não é um estudo bíblico, aqui aqui não está pronto nada. Aqui só um esboço, só um esboço do que a gente viu no texto, ok? É só um esboço, não estamos fazendo absolutamente nada de especial aqui, estamos só fazendo um esboço do texto, nós estamos interpretando uma perícope, nós separamos um espaço, amanhã eu vou fazer isso aqui de novo, e nós vamos dar um passo adiante, então no dia, no dia de hoje nós estamos descobrindo... Como encontrar a ideia central? Nós vamos encontrar a ideia central fazendo um esboço. Fazendo, você pode fazer um esboço dessa forma, você pode fazer um mapa mental, não sei como é que você trabalha aí. Mas é preciso pegar o texto e des, é, é, é, é, fatiar o texto em tópicos para que você consiga entender como é que a ideia está sendo desenvolvida por Paulo. Para a gente tentar entender o que é que o texto está dizendo. O que é que o texto está dizendo? E isso é um desenho. Aliás, qualquer texto que você pegar, qualquer texto, texto acadêmico, qualquer texto que você pegar, você está lutando aí para poder terminar o seu mestrado, fazer o seu TCC, você está lutando para fazer o um fichamento de um livro, esse é o passo. Não, é, não tem outro passo, esse é o passo. Eu pego um trecho do texto que eu estou estudando e vou desmembrando. O texto em tópicos, para que eu possa ter uma noção, um mapa, de como a ideia está transcorrendo. Isso aqui não é sermão. Eu não vou pegar isso aqui e transformar no sermão agora e, puf, transformo no sermão. Ou no estudo bíblico. Não, não, não. Isso aqui é só um esqueleto do texto. Tem outros passos que nós precisamos dar e nós vamos mostrar para você nos dias seguintes. Então, é... o que é isso? Isso é ler o texto. Qualquer leitura é assim. Leitura de jornal, leitura de revista, leitura de texto bíblico, leitura de texto de internet. É, tudo, porque isso aqui, na verdade, boa parte dos autores trabalham com esse tipo de mapa mental. Ele primeiro faz um esboço desse e depois ele desenvolve a ideia. Então o que a gente está fazendo é o caminho contrário. A gente está pegando, é como se a gente tivesse pego um bolo... E vai desconstruir esse bolo até separar todos os elementos em cima da mesa. Então, tem um bolo de chocolate. Tá lá, tá pronto o bolo de chocolate. Agora eu preciso interpretar como é que a pessoa chegou naquele bolo de chocolate. Então, eu vou retirar os ovos, retiro a farinha, retiro o chocolate, retiro o açúcar, retiro é, o fermento e ponho em cima e, e, e faço o trabalho reverso e coloco em cima da mesa tentando descobrir o que está acontecendo. Todo texto é assim. Para você fazer um bom resumo, para você fazer uma boa resenha, você tem que passar por esse, espaço, por, esse, por esse passo, que é esquematizar o texto. O que nós fizemos aqui foi apenas esquematizar o texto. Tem um texto que está fluindo de forma com os seus ligamentos, né, com os seus verbos de ligação, com as suas vírgulas, com os seus, com seus é, a, os adverbos de... de as suas conjunções, é, ligando uma coisa na outra, para dar coesão, para dar coerência, para ficar bonito. Porque você não apresenta um texto desse aqui, né? não, é, não é assim que se apresenta um texto. Então o que nós estamos fazendo é, arranca, é, é desmembrando, desossando o texto para ficar mais fácil. Se você tem dificuldade de leitura, eu recomendo você fazer isso aqui. Ó. Demora um pouco até você pegar a prática. Demora. Mas você pega a prática. É um pouquinho de esforço que você consegue. É, todo professor, de, todo professor de poder, é, sofre com um aluno que não consegue ler. É, eu sou professor e a minha dificuldade sempre, é com aluno, sempre foi com alunos que não conseguem entender. Não consegue. Ler o texto, ah, esse autor é muito confuso. Tem autores que são confusos. Tem autores que pegam um parágrafo, em vez de fazer um parágrafo que, seja, é, que tenha mais ou menos um desenho assim, deixa eu pegar outra página aqui, que tenha um desenho assim, mais ou menos assim, né, fluido, um desenho fluido, assim, vai aqui, aqui, aí você consegue, dizer. a ideia vai fluindo, fluindo, fluindo, fluindo, fluindo, até chegar no ponto final, tem autores que são assim, mas tem autores que infelizmente são assim, ó, tem autores que infelizmente são assim, né, a gente, a gente sabe, tem autores que são assim, complicados, complicados aí... Em algum lugar aqui tem um ponto final aqui. Em algum lugar. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem autores que são complicados mesmo. Eu mesmo conheço alguns que são assim. Tem gente que escreve muito mal. O livro tá muito mal editado. E não é culpa do leitor. Não é culpa do leitor. O cara trunca mesmo. Tem, tem livro que é, parece que você tá com um soluço Tem texto que é assim, ó. É assim, retinho. Aqui, ó. Tem o Braulio que está assistindo aí a professor universitário. Existem outros professores... Tem texto que é assim, lindo, maravilhoso. Você, você lê assim, nossa, é, é gostoso demais ver o cara, a, a escrita do cara. Mas tem texto que é assim, ó. E parece um soluço, né? Você não consegue seguir em paz com o texto. Tem textos que são assim mesmo. O que, que a gente tem que fazer? Para textos assim, você tem que gastar um pouco mais de tempo. Você tem que buscar, outra, buscar resenhas de quem já leu o texto para você pegar as manhas do texto. E eliminar do texto aquilo que não precisa, porque existem muitas coisas do texto que estão que são descartáveis. Tem coisas no texto que não precisa, não precisa estar ali. Por quê? Que são recursos que o autor tem para tem recursos, que é recurso que o autor tem para poder transformar a obra dele em uma coisa especial. Tem muito, tem tem a, a linha central do texto dele, mas tem muitas franjas no texto. Então tem muita coisa que não devia estar ali. É porque se ele tivesse colocado só o que era necessário, teria dado aí umas 40 páginas. Mas como ele precisa colocar mais do que necessário, para ficar uma coisa, uma obra com um volume um pouco consistente, de acordo com o nome e a fama dele, então ele coloca lá mais 40 páginas de enrolação. De tem texto que tem injeção de linguiça mesmo. Não estou falando do texto bíblico, tá, gente? Estou falando de textos acadêmicos, de textos literários de textos, de livros técnicos, que tem muita injeção de linguiça mesmo, tem muito texto que tem muita injeção de linguiça. Mas no texto bíblico, não há, não tem injeção de linguiça, porque tudo que está no texto bíblico ali é suspiro de Deus, voz de Deus é útil para a gente, o que eu estou dizendo são textos literários, tá bom? Dando uma dica para você, porque de repente você está aí sofrendo para terminar seu TCC, quase pondo um filho pelo umbigo, Tentando sair daí para livrar-se desse trabalho agora, ainda mais agora terminando o semestre. É AD, tem que ler uns quantos páginas, não sei de quanta coisa que você não dá conta de ler, e não está fechando porque você não consegue. Tem que ler no computador, e pior ainda, porque você não consegue fazer direito. Está tentando ler o texto e não consegue. E funciona. Isso que eu te falei aqui agora funciona. Se quiser marcar alguém aí depois algum desesperado do TCC que está aí fichado, fazendo fichamento de livro, tem que entregar tem que entregar algumas resenhas ou rascunho de algum trabalho agora, pode pode mandar esse texto para ele, pode mandar esse vídeo para ele, que vai ajudar bastante ele a interpretar texto. É isso. Amanhã, no dia 6, nós vamos unir, então, o que nós vimos hoje, né esse, esse que é desmembrar, desossar o texto, a perícope e desossar o texto, nós vamos aprender amanhã uma outra técnica e eu te convido... Eu te convido para estar comigo aqui às 16 horas é, de domingo. Eu sei que para você aí é domingão, tá aqui tirando aquela soneca, né? Vai... não, vai, não, não sei se está liberado o culto aí no, algumas alguns lugares do Brasil parece que sim, outros não, dependendo do lugar que você tá. Mas eu te convido a vir aqui assistir a, a live com a gente. A gente vai fazer isso aqui todos os dias até o dia 30. Lembrando que cada tópico que a gente está mostrando aqui está somado ao tópico do dia anterior, que vai facilitando. Tá? Dá uma revisada aí. Olha, o material não vai ficar disponível muito tempo aí na, na, na, no IGTV. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou subir o dia 4. Então você assistiu hoje ao vivo o dia 5. Pode assistir no dia 4 na, na, no IGTV. E o dia 5 você pode assistir no Stories. No Stories fica 24 horas. Aí amanhã eu subo o dia 5. E dia 6, fica assim, então, todos os dias você tem o dia anterior, no, às 8 horas da noite, no, no IGTV, e no Stories você tem o dia da live de hoje, se quiser fazer a revisão. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, enquanto assiste esse vídeo, você pode colocar nos comentários. Se você estiver assistindo no Stories, agora não dá porque eu não vou ver o comentário, mas se você quiser assistir no Stories, é, e quiser... É, deixar me mandar um direct através do Stories, oh, Burja, eu não entendi isso aqui. Me explica melhor, ok? Ou se você quiser conversar um pouco mais, aí a gente aí para mim é até mais fácil. Se você quiser ir lá no link na, na, na bio tem lá na, tem um, um link que te leva para receber é, notif receber as notificações no seu WhatsApp. Então, você clica lá e me manda lá. Oi, Burja, te vi no Instagram. Tenham dúvidas sobre o método do mergulho. Me ajuda? É isso. Então tá aí, tá, tá disponível pra você. você. Você pode tirar dúvidas, ver com as suas perguntas. Às vezes você tem um texto bíblico aí que a gente quer, quer conversar sobre o texto, a gente também pode conversar, tá, tá bom? Para quem tá chegando agora... Muito obrigado pela sua presença, obrigado de coração. Esse Stories, assim que terminar aqui, ele vai, esse, essa live vai estar no Stories, então se você que entrou agora e está querendo aprender um método de interpretação bíblica, que é rápido, fácil e seguro, assista a aula de hoje que está lá, ou vá lá no WIG TV, também depois assista as outras aulas. Dia 1, 2, 3 e 4 já estão disponíveis para você. Hoje é o dia 5, sherlock Holmes, de... <risos> Xerox... Homes é acertou, miserável. É ver, entender como, a, como como encontrar a ideia central. Nós começamos a trabalhar isso. O que, que nós fizemos? Nós aprendemos hoje a desloçar o texto. Ok? Deus te abençoe. A gente se vê então no dia de manhã às 16 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por ter dado play. Não esqueça. Se você acha que esse conteúdo foi útil para você, marque mais algumas pessoas para que elas também possam ser abençoadas da mesma forma que você foi abençoado hoje. Deus te abençoe e a gente se vê então no dia de amanhã. Um grande abraço para você.